Como um mar de vidro, mesclado de fogo E os vencedores da besta e da sua imagem E do número do seu nome Os vencedores estavam em pé Vencedores tinham harpas de deus e entoavam cântico Isso Seu nome, Senhor Pois só Tu é santo Só Tu é santo